Deixa eu ver se tá bom Só um teste, gente E agora que eu percebi Eu tô com um pincel na cabeça Vai assim mesmo Fala, ah, meus amores E aí, leoas Gente, eu estou Radiante, olha pra aqui Eu pensei que o resultado dessa Taiwan ia ser péssimo. Mas antes da gente começar o nosso vídeo, pra quem não me conhece, sou a Paula Tavares aqui do nosso canal e nesse canal você aprende várias coisas sobre a customização. Gente, não tá linda? Então, você tá curtindo essa tendência dos anos 70 da Taiwai? Então, fica comigo, porque esse é o primeiro vídeo de uma playlist que eu vou te ensinar vários modelos de Taiwai. Mas é vários modelos mesmo. Se você gosta de customização, gosta de criar sua própria peça, fica nesse vídeo até o final. E deixa de conversa e bora aprender a fazer essa menina aqui. Leões, no primeiro vídeo dessa playlist você vai precisar dos seguintes materiais. Anota aí. Mas eu quero te dizer que todos esses materiais desse primeiro vídeo, ele vai servir como base para os próximos vídeos. Você pode usar um pirex ou uma vasilha plástica que permita deixar a prateleira em cima dela. Que não fique sambando, certo? Esse ferro que eu uso, eu retirei. De um escorredor de prato <risos> Você pode conseguir uma prateleira de geladeira Ou também uma grade de fogão Qualquer um desses materiais serve Senão você vai sair com a mão toda pintada A camisa de sua preferência Eu escolhi uma que eu comprei para o meu esposo Na verdade eu saí pegando várias camisas aqui Inclusive uma camisa dele Que tem uma frase que eu amo Elástico, use 5 unidades para o um modelo espiral um borrifador de água, você pode borrifar a sua camisa ou você pode mergulhar a sua camisa na água e deixar ela úmida. Meninas, é úmida e não ensopada de água, senão não vai acontecer a Taiwai, certo? O pulo do gato é você sair catando vasilha na sua casa, procurando alguns frasquinhos que possa ser útil para aplicar a tinta nos, na sua camisa. Eu achei esse aqui de 100ml, que é a quantidade essencial que nós vamos usar. Estou reaproveitando ele. A ideia da customização é o reaproveitamento das coisas que você tem na sua casa, comprando apenas o que é necessário. Temos as tintas que vai ficar a sua escolha. Escolhi essas três cores. Caso você queira fazer seguindo essa paleta de tonalidade, vou te passar quais são as numerações da tinta. Eu uso o Acrylex o amarelo-limão número 102, o verde-má 630 e o verde-folha 510. Você pode usar o tintol também, que tonaliza legal essas camisas. Mas vamos aprender hoje a usar a tinta Acrylex. Já deixei a camisa úmida, torci bastante e agora vamos misturar as tintas. Essa parte da mistura das tonalidades requer a sua atenção. Veja que eu usei metade de um pote da tinta para 100 ml de água. Aqui você tem que saber que o mínimo de água que você precisar usar é de 100 ml, não menos que isso. Se você quer dar mais tonalidade à sua peça, você usa um pote inteiro e vai medindo a quantidade de água. Pense assim, se você quer a cor mais clara use mais água. Se você quer a cor mais escura, use menos água. Dilua bastante essa tinta na água. Use as luvas, eu acabei esquecendo aqui, mas misture bastante essa tinta. Eu medi 100 ml no próprio frasco que eu vou usar para aplicar na camisa a tinta. Mas você pode comprar um medidor ou dar o pulo do gato buscando um medidor de bolo aí na sua casa e colocando a quantidade certa de água. Sobre o frasco, é importante que você use um com esse estilo de biquinho porque facilita na aplicação o manejo. Me conta aí se você tá gostando. Não esquece que se você fazer esse modelinho, me marca para que eu possa ver o resultado final da sua peça. Do aplique da tinta na camisa, faça o mesmo processo com as outras tintas, misture bastante. Finalizamos a mistura, vamos agora preparar a camisa no modelo espiral. Faça o um modelo espiral com a sua mão ou com o auxílio de um garfo. Esse giro que você vai fazendo pode ser feito em qualquer parte da camisa, seja no meio, no lado, eu fiz logo abaixo. Eu vou arrumando com cautela essa camisa Para que eu possa prender o elástico Vá colocando o elástico assim E você vai formar seis lados Esses seis lados são os lados que a gente vai aplicar as tintas Vamos à tinta Coloque a grade Aplique essas tintas por um lado primeiro. Agora, preste atenção para não jogar a tinta de qualquer forma. Porque ela pode passar para o outro lado, onde vai ser aplicado outra cor de tinta. Vá com calma. Vou regar essa camisa dos dois lados com a tinta. E vou fazer isso até a minha tinta acabar. Agora, pense se a gente não tivesse essa grade... O que seria da sua camisa? Estaria mergulhada nessa mistura de tinta que fica no pirex. Prontinho, finalizamos. Estamos no final desse processo. Coloque no saco, deixe por 72 horas e depois você vai retirar do saco, remova todos os elásticos e deixe secar na sombra, ok? É isso, se vocês gostaram, curtam agora algumas fotos e deixe o seu like, deixe o seu comentário para que eu possa saber se vocês estão gostando desses conteúdos. Valeu meninas e até o próximo vídeo de Taiwai.